Cara, correr é simples, né? Correr é simples. É um pé depois do outro, contato um pé depois do outro. Não os dois pés juntos, senão vira caminhada. <risos> Se dúvida quanto a isso, você está lá no canal do Corrida Perfeita, que a gente responde quase tudo a tá. respeito. E, porra, alimentação para corrida, calma, cara. Você precisa correr depois. E comida você come no seu dia a dia, durante todo o dia, só não tenta comer uma feijoada e depois ir correr, que não é interessante, vai estar pesado. Não tem muito mistério, não tem o suplemento certo, perfeito para você correr, que vai fazer o negócio funcionar. O que faz o negócio funcionar é você estar na atividade, você desempenhar a atividade de estar em movimento que é fundamental para a sua saúde física e mental. Seu corpo tem que estar tá em movimento, então se movimente, depois você vai ajustando essas coisas todas. Talvez para você correr aí os 10 quilômetros para baixo de 30 minutos, você tem que ter uma alimentação certa, regrada, tudo mais. Talvez, porque a já tem... Tá longe disso, inclusive. Tem é muita bom. gente que era só no pão com ovo, que batia 28 aí. Quantos a gente já não, não encontrou nessa uhum. vida da corrida? Que comia lá o cafezinho, corre, corre de barriga vazia, então... Cara, depende, o principal é o treino, depois vai fazendo o polimento da alimentação, da resposta e tudo mais, vai aprendendo. É interessante, é muito interessante você ter uma noção sobre o que você está se alimentando, como você está comendo, que isso tem uma influência muito grande na sua saúde, na sua vida, no seu desempenho, porém, você só tem desempenho se você correr, você tem que treinar, uhum. treinar, ponto. É só não deixar isso como barreira, né? A gente tem tanta informação disponível hoje para a pessoa buscar, se ela não puder pagar não, por eu, um nutricionista, por exemplo. O grande problema é que dentro dessas informações a gente é para por mídia na, no Google, de propaganda, né? de coisa paga. O cara vai dar um Google lá e daqui a pouco entra lá: suplemento para corredores. Você tem que tomar esse suplemento. Porra, mas eu não tenho 150 reais para gastar para tomar o suplemento para corredores, então hum. eu não vou correr. Calma, cara. Você não precisa do suplemento para corredores. Você precisa correr. Você precisa comer lá o pão com ovo, o arroz, com feijão. Você tem que treinar, esse que é o principal, essa barreira que se cria, né? uma barreira ilusória, como se a ah, necessidade, o tênis, você tem que ter o tênis certo lá para correr, tal. para executar, cara, você tem que ter um tênis confortável, às vezes você pode correr até descalço, ah, pode correr descalço? Pode correr descalço, cara, é muito bom correr descalço, então não é desculpa de que precisa, Ah, se você vai correr no asfalto quente, cheio de prego, vidro quebrado, beleza, não é interessante você correr descalço, mas ah, tem uma graminha, tem, tem areia uma areia da praia tem uma né? praia, pô, vai lá dá pra se fazer, não precisa ficar abraçado na desculpa chega a desculpa e manda ela embora é, e a outra que a gente teve pra gente fechar é que muita gente fala da desculpa da falta de um grupo, de um colega, de uma companhia né isso é muito comum é, eu vou até abrir um parênteses aqui nesse caso que esses dias até está conversando com um atleta do Corrida Perfeita ela relatou um, um problema que existe e assim a gente que é homem acaba não percebendo, por exemplo ela tem a noite pra treinar, né e muitas vezes ela acaba não, quando não tem companhia não vai Por conta do assédio que ela sofre na região que ela treina né E o medo que ela tem de realmente mulher treinando sozinha no horário noturno é, acaba tendo essa dificuldade se limitando E é um fato que eu, eu reconheço Enquanto homem é, Mas tirando um caso como esse no, caso no, no geral mesmo, que as pessoas falam Ah, não tenho com quem correr, não gosto de correr sozinho E acabo que não vou, não me motivo Vamos falar mais desse ponto que é sanável né? É facilmente contornável Porque a gente vê muita gente se amarrando A necessidade de companhia para treinar Caramba é, o um abraço quentinho, né, de você estar se sentindo seguro, representado, estar junto de uma equipe, de amigos... Que você vai além do correr, você vai lá para trocar uma ideia, para se parecer, para você bater papo, né? E tem a questão da segurança, que é algo completamente compreensível. E diferente né? do, segundo, do primeiro ponto, né? Sim, que o ponto da, da moça é que não, é, isso para mulheres é muito mais grave por conta da sociedade onde a gente vive, né, e também porque o, os malfeitores, por assim dizer, veem as mulheres como sendo mais suscetíveis, né, mais, é, digamos, frágeis e são mais suscetíveis a abordagens de, um de roubo, exemplo, de assalto, não tudo mais. Para um assédio, né? mas não, para um assalto. não só pelo assédio em si, né. Isso ocorre tanto para mulheres quanto para homens, mas as mulheres ainda são maiores vítimas por serem vistas como sendo mais frágeis, né. E nesse ponto realmente acontece, pô, não vou correr, que ali é perigoso, esse horário não dá. E será que não teria um outro horário para você correr? Será que não dá para manusear esse horário de treinamento? Porque gera um desconforto tão grande, vai treinar à noite? Será que é possível treinar de manhã? Será que você não consegue manipular um o seu horário? Ali, né? É, isso tem que ser tudo ajustado de acordo com a realidade da pessoa, que foi até que a gente falou do tempo, do planejamento, de como fazer. Porra, não consigo, eu só, vou conseguir, eu só consigo correr sozinha. Então, que hora você pode correr sozinho de forma segura, né? Porque tem lugares que não é interessante você correr sozinho mesmo. Realmente pode dar ruim, pode dar ruim, você tem que ter consciência disso. Mas você colocar como, não, só dá para eu correr nesse horário e eu tenho que correr com grupo. Bom, realmente você tem um problema, mas aí você tem uma solução carregar alguém, vai correr com você, né? Convence alguém ali perto, vizinho. Ô, oh, vamos fazer um treino de corrida? Tem um negócio aí que fazer o pessoal fala um que é legal fazer... para saúde de alguém, né? É, é. vai junto com mais alguém, vai vai formando o seu grupinho dos vizinhos e tudo mais, dá para se solucionar esse, digamos, problema, porque realmente é algo que é real. Acho que a grande mensagem que a gente deixa nesse podcast, né, André, é tirar o olho do problema e colocar o olho na solução, né? O que que eu consigo? encontrar de solução, o que eu consigo fazer de diferente, o que eu consigo ajustar no meu objetivo, na minha rotina para sanar esse problema, para passar por cima dele. Essa né? é a grande chave, como mais uma vez a gente vê que o, a corrida é uma ferramenta para a vida. Né? Sim. Se você leva, tira isso da corrida e leva para o seu trabalho, para a sua casa, para de focar no problema, senão seu seu cérebro fica nesse loop só do problema, de achar coisas negativas, de coisas que te impedem de fazer... E quando você menos reparar, você vai estar no sofá reclamando uhum. da televisão.